Vou desembarcar, vou desembarcar. Não precisa Vai. disso, pula. Não Desembarca. Preciso. Calma, calmo, calmo. Vou desembarcar. Bora, filho. Não, não precisa disso, pula. Bora, filho. Vou não dar tempo nada, de um. não Desembarca. Fez não fez nada, Do pô. Não fez nada. Tre... Não fez nada. Chebrei, chebrei. 5. Eu, Eu vou atrás desses puta, não vou correr não. Abati todos. Ah, bati um 7 aqui, um 7 para 8 vagabundo aqui que a gente foi fazer abordagem na meca rosa. Quer ser ali? Preciso dar apoio.